Você pode sair desse WhatsApp. Oi, vida. Tudo bem com vocês? Porque que eu tô? Convidados de hoje é essa pessoinha aqui, ó. Ruiva, como vocês podem ver mais de perto, ó. Sardas. Oh, vai quebrar um pescoço. <risos> é. Pra quem não conhece, Vitor Hugo, meu namorado. Paz Oliveira, namorada do Vitor Hugo. É, esse daí. Carioca. É esse. E hoje, eu trouxe esse vídeo aqui pro canal. E vai ser um vídeo o O quê? <risos> <risos> <risos> Maquiando o meu namorado. É isso aí, eu vou deixar ele bonito hoje. Mais bonito, mais bonito. Vou deixar ele mais bonito hoje. Vamos fazer um reboco nessa cara maravilhosa. É uma brincadeira, tá, gente? Só pra gente poder ver como que ele vai ficar maquiado. <risos> E antes de começar esse vídeo, você que é velho de guerra aqui no canal Não esquece de deixar seu like aí embaixo, ativar as notificações Se você chegou agora através desse vídeo, já corre pra se inscrever no canal também Que isso ajuda muito o canal da Pretinha aqui a crescer, tá bom? E vocês vão ver muito conteúdo legal aqui, tá certo? Então bora pro vídeo, senão vai ficar muito grande gente tem um pequeno problema Eu não tenho maquiagem pra pele branca, né? Pra pele clara Então eu vou fazer a pele dele com os meus corretivos que são as únicas coisas que eu tenho que chega próximo assim do tom dele que minha base é bem pretinha, não vai ficar legal então eu vou usar o meu corretivo mais claro depois um pouquinho mais escuro pra ver se fica bacana na pele ah, tem que ficou bacana essa, essa mistura de corretivo nessa pele Dá pra você trabalhar nesse jeito, viu? Que lindo! Olha só, Esse chifre tipo de recorte tá aí meio da testa? Hum, reboco pronto! Translúcido da Matlov. Ah, Vamos espalhar sobrancelha. Será que tá gostando? pira, hum, Pode Agora vamos dar esse roxo aqui, ó.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 Eu que que Vai deixar tudo aí, né? coisas, mas não. Agora ah, que você é Olha que filhão que ele tem? tem. Mas vamos colocar no seu despejismo. Né? Parece que você vai trabalhar hoje, brilhando mais que o sol Eu não afinei seu nariz Espera aí que eu vou afinar o nariz dele antes de passar iluminador Afina o nariz Ah, é, o narizinho você afina o nariz Olha com esse brinquedo, como não, tá que eu vou Tá de... gostando? Puta <risos> que <risos> ah, amor, não, de verdade, Ai, chega cara. mais pertinho ah. Ah. gente do céu. Não, Agora fecha o olho, vira de uhum. ladinho, assim. Uhum. Agora vira de ladinho pra cá. Uhum. Deixa a boca solta, deixa a boca solta, a boca mais soltinha, assim. Aí, é, assim Não tão solta também, não. Como se fosse babá. Assim, é. Vai faz um biquinho. <risos> Olha lá. E aí, amor? Fechou? Oh, Mano. <risos> Esse cara me ama muito, vai. Tem que me amar muito pra deixar eu fazer isso com ele. Misericórdia. Ah, mas você ia ficar uma bela de uma drag, não ia? Não. Não ia? Uh -uh. Imagina, você ia ficar uma bela de uma drag vestida. Quem que é isso? Sério do batom. É, do batom. Do batom. Gostou? ir é assim de trabalhar? Você é louca, mano. Gostei. Até que ficou bonito, amor. É. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você quer mais vídeos com o Vitor aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, né, é. amor? Porque eu vou trazer ele mais vezes pro canal, tá bom? Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês seguirem. Vou deixar o meu também aqui pra vocês seguirem. E é isso, galerinha. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. <risos>